Bem-vindos ao programa do Sr. Lupa! Eu sou o Sr. Lupa. Optamos por analisar quatro géneros de árvores do nosso recinto escolar, que constituíram as amostras vegetais em estudo. Após recolhermos folhas das árvores, triturámo las O produto resultante da maceração foi colocado num tubo de centrifugadora. Centrifugou-se a solução a 3900 rotações por minuto durante 10 minutos. Recolhemos o sobrenadante, a componente líquida, evitando o contacto com a luz para que não ocorra oxidação das clorofilas. Procedemos à medição da absorvância do sobrenadante por espectrofotometria. Os valores dados irão permitir o cálculo da concentração dos pigmentos fotossintéticos.